Quem foi Francisco Schmidt? Migrante alemão, Francisco Schmidt desembarcou com os pais no Brasil em 1858, aos oito anos. A família radicou-se primeiro em São Carlos, Schmidt ganhou dinheiro com um armazém, vendeu o armazém, vendeu-o para comprar sua primeira fazenda, em Santa Rita do Passa 4, em 1888, e dois anos depois adquiriu a fazenda Monte Alegre, em Ribeirão Preto que se tornaria o centro administrativo de seus negócios. Na primeira década do século passado, comandava um império com 69 fazendas espalhadas por 17 municípios, onde eram cultivados, por 14 mil empregados, 11 milhões de pés de café. Nos anos 20, em suas fazendas, reunidas na companhia agrícola Francisco Chimite, circulava até uma moeda própria, aceita também no comércio de Ribeirão Preto. Durante a Primeira Grande Guerra, quando o Brasil rompe com a Alemanha, Schmidt, alemão de nascimento e então presidente da Câmara Municipal, é obrigado a renunciar ao cargo. Desiludido com a política local, após seguidas derrotas para o grande adversário coronel Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Schmidt muda-se para São Paulo, onde morre em 1924. Desapropriada pelo governo, a fazenda Monte Alegre vai dar lugar, décadas mais tarde, ao campus da Universidade de São Paulo Homenagem em 7 de setembro de 1927, Ribeirão Preto rende-lhe homenagem, com a inauguração de uma erma na praça que anos depois seria batizada com o seu nome e então era conhecida simplesmente como O Largo da Estação, em função da presença da Estação Ferroviária da Companhia Mogiana, exatamente no trecho onde hoje se encontram as ruas General Osório e Martinico Prado. Como não há pistas de onde foi parar a estátua de Chimite, são remotas as probabilidades de que ela reapareça. Nicola Tornatore por trás das grandes fazendas de café estava a mão firme de seus donos, os chamados barões do café, que cuidavam e administravam estas ou pequenas cidades. Não podemos deixar de citar aquele que é considerado um dos mais importantes de todos os grandes cafeicultores, e por isso recebeu a alcunha de o rei do café. Contaremos a seguir a história do coronel Chimite. Franz Schmidt nasceu na Alemanha em 3 de outubro de 1850, e sua história no Brasil começa em 1858, quando desembarca com seus pais, Jacó e Gertrude Schmidt para trabalharem como colonos na fazenda Ibicaba, em Limeira, Snota, e atualmente está no município de Cordeirópolis. Tal propriedade tem uma história interessante, que será abordada em reportagem específica, pois foi a primeira fazenda, ainda em um país escravista, a explorar mão de obra imigrante assalariada à escrava. Trabalha por um período com seus familiares nesta fazenda, quando parte para ser colono na Fazenda Felicíssima, no município de São Carlos, na colônia São Lourenço. Schmidt trabalhou junto de seus pais até se casar com a jovem Albertine Coll em 1873, de família prussiana. O casal então muda-se para a região de Descalvado e trabalham nas terras de Rafael Tobias de Aguiar, local em que aprende novos ofícios voltados à administração do café e da fazenda. Em 1879, com algum dinheiro guardado, adquire um armazém comercial na cidade de Descalvado, investindo em uma nova área, a corretagem de café, para uma firma de seus conterrâneos, Theodor Ville Co. Por 10 anos, Schmidt trabalha e faz dinheiro com o armazém e a corretagem, adquirindo boa experiência no ramo, sempre com exclusividade de seus parceiros da Theodor Ville, começando desta forma sua carreira de empresário. Schmidt adquire sua primeira gleba de terras em 1889 na região de São Simão, financiado por seus parceiros comerciais. Algumas controvérsias na história surgem, mas acredita-se que este empreendimento não tinha finalidade de Schmidt se estabelecer como cafeicultor, e sim como corretor, que já era, comprando, melhorando e revendendo terras produtivas. É prudente que levemos em consideração que um, e ainda, de pequeno empresário não tivesse dinheiro ou bastante para a compra de uma importante fazenda. Nesta mesma época, Schmidt associa-se a Arthur Aguiar de Ederichin, fazendeiro e principal representante da Teodor Ville na região de Ribeirão Preto. Arthur já possuía as terras da fazenda Santa Adelaide, propriedade esta outrora pertencente a João Franco de Moraes Otávio, cafeicultor antigo, coronel da Guarda Nacional, que se estabelece em várias regiões paulistas, chegando a Ribeirão Preto em 1869. João Franco passava por dificuldades de saúde endividado, queima praticamente todas as suas propriedades, incluindo a que viria a ser a joia da coroa de Chimite, a fazenda Monte Alegre. Financiado pela Theodor, com Arthur sócio garantindo o bom negócio, Schmidt compra em 1890 a fazenda Monte Alegre. Tempos mais tarde, compra parte de Arthur na sociedade, sempre com a Theodor Ville e suas fortes intenções comerciais por trás do negocio. Para os dois lados era um bom acordo, Schmidt lucraria com o café vendido exclusivamente para Theodor, que lucraria com o café comprado do Schmidt. esta parceria tornará-se um efeito cascata, acarretando na compra de outras inúmeras propriedades ao redor da Monte Alegre e ao longo da Siamogiana, chegando a possuir mais de 60 fazendas, com mais de 10 milhões de pés de café. Desde sua associação com Arthur, entra na política participando do PRP, Partido Republicano Paulista, e no começo do século XX, recebe de Campos Salles, presidente da República, e amigo pessoal, o título de coronel tornando-se o coronel Schmidt, o rei do café. O coronel não atuava somente no café, tendo um enorme rebanho de gado em várias de suas propriedades e muita cana, o que lhe rendeu três engenhos de açúcar. Podemos citar também alguns imóveis, que vez ou outro utilizava como negócios, vendendo ou alugando. Foi dono de um casarão na Avenida Paulista, local que passou seus últimos anos. Seu filho mais velho, Jacob Schmidt aos poucos assume junto ao pai a administração de seu império, porém, ao entrar na década de 1910, sua mãe falece, e o deixa ligeiramente afastado de seus negócios. Em 1917 morre sua esposa, e o coronel, abalado, se afasta completamente da administração de suas fazendas para cuidar dos assuntos do inventário de sua cônjuge. Cria-se a agrícola Francisco Chimitino neste período, sendo acionista de 50% do total, deixando os outros 50% para seus filhos. Por conta do inventário de sua mulher e da administração desta nova companhia, definitivamente Jacob assume a administração das fazendas. Viúvo, velho e desanimado, Schmidt morre em 18 de maio de 1924, em São Paulo. Temos que ressaltar neste ponto que o coronel era rico, mas possuía uma dívida muito grande com a empresa Theodore Ville. Jacob entra em acordo com a Theodore para saldar as dívidas, entregando metade das propriedades para este fim. Já não havia mais vínculo nenhum, e a a agrícola é encerrada. Ponto como dito, Schmidt era um empresário, que usava também do café para seus lucros. Seu filho, entretanto, pegou gosto pela atividade. Na partilha dos bens junto de seus outros sete irmãos, Jacob se mantém proprietário da Monte Alegre e continua no ramo do café. Jacob morre no início dos anos 50, desgostoso após a crise de 1929, que afetará o café, com o golpe de misericórdia do governo estadual, que desapropria as terras da Monte Alegre para a criação do campus da USP em Ribeirão Preto. Uma família grande, muitos herdeiros e algumas dívidas, esta foi a receita que terminou definitivamente com o grande império do legítimo ao Rei do Café,